Como vocês puderam ver, eu acabei de chegar em casa Eu falei, eu acho, no último vlog que eu ia me mudar Eu tava naquela função que eu tava procurando e tudo mais Nos mudamos, eu e meu namorado a gente tá morando juntos Então... Hoje é o primeiro vlog já no apartamento Ele não tá em casa hoje, ele saiu Então eu vou ter um momento meu, eu vou poder fazer as coisas com calma E eu ainda não me acostumei a gravar na frente dele então eu ainda tenho vergonha, porque eu gravava fechada no meu quarto. E inclusive é muito estranho porque eu estou na sala gravando. Esse é o sofá, obviamente. Uh, e é muito estranho porque eu fico pensando que, putz, vai que alguém aparece aqui me vê, mas não tem mais ninguém. Tipo, é mágico isso. É muito legal, sério. Então eu vou comer, vocês vão ficar este fim de dia comigo. E vamos lá. Pausei meu vídeo do YouTube pra dizer que eu estou comendo. Eu fiz um ovo mexido com queijo e presunto, arroz integral e feijão. E é isso que eu vou comer, minha janta. Meu prato, um dos meus pratos favoritos da vida. Eu amo isso aqui. Então, eu vou tomar banho. Tô... Pensando, já que tá minha roupa, tá aqui. Bem louca da cabeça, tá? Uh, e enfim, o quarto da tá Amazona. Mas eu vou arrumar depois que eu tomar banho. E meu vizinho tá fazendo comida. Aí eu fui na cozinha lavar a roupa lavar a roupa. A louça. E eu senti o um cheiro de comida. E eu, gente, mas o que, que é isso? aí será que tem lixo aqui que a gente esqueceu de tirar e ficou com cheiro? E não, é meu vizinho tá fazendo alguma coisa com carne bastante. Tempero E tá com cheiro aqui dentro da minha cozinha Coisas que acontecem em apartamento Eu não sabia que isso acontecia Porque até agora eu só morei em casa na minha vida Mas tá, tudo bem, tudo certo Nada que vá nos atrapalhar Peguei minha roupa Tomar meu banho Isso é outra coisa que é, é engraçado Ter que ficar apagando e ligando luz Onde eu vou porque tem que fazer pra não gastar luz. E não olhar se eu tô borrada de rímel Porque eu lavo o rímel no chuveiro Porque ele é a prova d'água Então ele dissolve mais fácil na água morna E eu esqueço de olhar E aí eu saio, às vezes eu tô toda borrada Hoje é um milagre da humanidade Que eu saí do banho com a cara limpa de verdade Mas eu arrumei a cama E agora eu vou escolher meu esmalte Que eu quero pintar minha unha Deixa eu pegar a caixinha aqui pra mostrar pra vocês exato No último vlog, eu mostrei, eu arrumando a caixinha, essa aqui. E eu falei que eu ia me mudar e que eu já queria deixar, pelo menos, isso separado. E, gente, eu me mudei dois dias depois. Eu fiz aquilo na quarta e eu me mudei na sexta. Então, foi realmente um pressentimento. <risos> Na verdade, eu tava acenando o contrato e aí eu já deixei arrumado para se desse tudo certo, já tava, tudo isso, isso aqui tava pronto. Vou virar para mostrar para vocês o que, que eu trouxe. Eu mostrei o que eu escolhi lá na, no outro vlog, mas eu quero pintar minhas unhas hoje. Então, eu trouxe três adesivos de Estilo Rosa, um disquinho de apliques, sei lá, da Avon meus glitters e alguns esmaltes que realmente eram especiais para mim ou que eu tinha comprado. Esse aqui foi o que eu pintei no, no dia da mudança, eu estava com, com esse esmalte e eu pintei com ele porque é o mais próximo que eu achei da cor do prédio, então foi meio que uma torcida para que desse certo. E eu acho que hoje eu vou pintar com esse azulzinho. Tô muito afim de pintar minha unha com uma cor, cor clarinha e que seja diferente, que não seja, sei lá, esse. Então eu acho que eu vou pintar com esse azulzinho. Eu tô muito na onda das, dos esmaltes dessa marca. São muito baratinhos, custam em média 13 e alguma coisa, 4 reais. E são cores muito bonitas, esse aqui também eu não usei ainda. Eu acho lindo. E esse aqui também é da mesma marca. E eu tenho mais um, aqui ó. Um branquinho normal. Esse aqui eu usei muito, muito. Então eu vou pintar minha unha com esse. Tô aqui linda, maravilhosa com esse cabelo, mas acabei de pintar a unha. Eu usei o... Como é que é o nome disso? desse? Equilíbrio da Sadoka. Eu chamo de Sadoka, eu não sei como é que eu pronuncio o jeito certo. Mas é esse aqui. E ficou muito bonitinho. Embora ele seja bem ralinho, então eu tive que passar quatro camadas... Mas o bom é que ele seca super rápido, não fica grosso, sabe? <risos> <risos> Odeio terrenite. Então, agora eu vou esperar secar. Eu tô usando esse Ultra Sec da Dylos. Eu já falei no vídeo de comprinhas. Assim que eu tiver mais... Uma opinião melhor formada sobre ele, eu vou contar pra vocês. Mas eu já usei bastante, dá pra ver ali. E... Ele realmente seca o esmalte muito, muito rápido. Já deixo avisado aqui. Então eu vou fazer um post sobre ele muito em breve. E tem mais uma coisa que eu vou fazer post em breve. Mas é uma coisa que é meio estranha. Na real, não é estranha. Faz sentido com o conteúdo que eu produzo. Unhas e cabelo. Mas é estranho no sentido de que é muito caro. Eu comprei, na verdade eu não comprei. Minha mãe comprou pra mim um fortalecedor de unha e ele custa R$ reais. eu vou fazer foto, eu tô fazendo fotos do processo, é, eu tô usando no meu pé, porque eu tenho uma unha que tá horrível, e eu vou postar depois, vou fazer um post sobre ele, contando tudo direitinho, mas ele custa muito caro, então eu espero que ele realmente funcione, que seja realmente bom, e por enquanto é isso, eu vou continuar assistindo, eu tô assistindo o um vídeo no YouTube, e esperar a unha secar pra poder limpar Porque eu só pintei, os cantinhos ainda estão bem sujinhos Então eu vou esperar secar a unha e limpar E eu amei essa cor Eu amo esmaltes meio azuis, meio verdes E muito linda essa cor, tô apaixonada Vou tirar foto depois pra postar lá no Instagram Ó, oh, focou Eu lasquei meu esmalte, tava quase seco, tá uma melequinha vou... Não sei como é que eu vou fazer pra tirar porque eu não quero estragar o resto, porque eu já limpei. Ai, que saco, gente. E não dá pra esperar meu namorado chegar, porque ele vai chegar, tipo, 10 horas. Daí já é muito perto da hora de eu deitar e vai estar todo do meu lado ainda. Vou ver o que eu faço.